Olá, meus amigos. Então, vamos continuar aqui com a, com a nossa oficina. E, bom, uma vez dado o stop né, na, na jornada do herói, é, como eu disse, você tem que premiar o aluno com o um, um resultado de um ciclo completo né, pela, por essa tentativa de alcançar uma meta, Ok. Então, você precisa pensar aqui num, num, num troféu, uma recompensa simbólica. É, é, e, e aí você é, vai conseguir um engajamento é, maior para esse, esse objetivo, né? para esse ciclo, esse processo. Né? Isso não precisa ser também uma competição entre os alunos, né? É, mas é, é parte da, da ideia de você engajar. Então, é, isso não, não precisa ser também logo no primeiro ciclo. Você não precisa dar um, um prêmio muito importante no primeiro ciclo. Né? Você pode é, dar um prêmio mais simbólico, pode dar uma, uma atenção a mais, certo? Tipo, ah, não, esse aluno vai ganhar é, uma, uma sessão especial sobre personagem dele assim coisas nessa nessa nessa linha né é, e aí tem a, a, a pontuação né do, do do ciclo né então uma coisa é, é o prêmio outra coisa é o quantitativo desse prêmio ok então é, é, vamos dizer assim que esse troféu vale 100 dólares ou 900 dólares certo é, é, ou seja esse essa casa se refere a essa e e assim você vai dimensionando esse processo esse ciclo é, ciclo volta por volta certo pensa como funcionam as séries do netflix um game of thrones uma coisa assim você vai ver que cada episódio é uma mini aventura cada temporada é um processo, o clímax, né? o, normalmente o penúltimo episódio tinha um, era um episódio super bombástico e aí o último aqui, o, o episódio, era esse episódio da contabilização dos personagens como é que ficou depois daquela grande batalha e tal é, até que na próxima temporada é uma outra questão, uma outra trama se apresenta né? então, mas que na verdade também é uma subtrama dentro da trama maior né? então você precisa pensar é, essa arquitetura né então é, é, tudo começa com você de definir quem está no jogo e onde estão os jogadores que mundo é esse né onde estão os jogadores a gente pode falar que estamos no Brasil é, do Cabral né século 15 Brasil ou Pindorama né como chamava <risos> é, e do século XV é, e, e explicar coisas desse mundo para os alunos, né, criar esses personagens, né, o Cabral, o Índio, né, e a jornada que eles vão percorrer no, aqui no, no jogo. Né, e aí, o que, que você vai querer observar né, em relação a essa jornada? Você quer criar mecanismos de causa e efeito. Dentro dessa jornada para o aluno é, é, viver experiências nessa mecânica. Então vamos dizer que o, o Cabral chegou na praia e aí tinha um índio. E, e ali surge uma caixa de opções que ele tem, é, de decisões que ele pode tomar. Ele pode é, tentar comunicar com o índio, ele pode é, atacar o índio, certo? Nos RPGs existe, existe muito esse... Esse, essa questão, esse dilema né, das escolhas morais, certo? Então, é, às vezes o Cabral tinha ali naquele momento que ele chegou um espelhinho no bolso, né, diz a lenda. Então, é, aí esse recurso né, que, que ele tinha com ele é, pode vir a ser aqui uma coisa que ele já usa para começar uma amizade com, com aquele jogador, o índio, né? Então, é, e aí, é, agora, se o Cabral tentasse lutar com o índio, ele poderia ser morto também, né? Porque o índio era um um, um, um, um cara que, que sabia caçar, ele era um caçador, um guerreiro, o Cabral, né? Era um, um navegador, um as, é, um, um astrônomo, né, que sabia se localizar pelas estrelas, o astrolábio, certo? E aí, é, então, uma vez que o, que o, o índio estava na, na praia, é, contemplando, e chega o Cabral, e, e eles entram em contato, né, e, e ali surge uma possibilidade de negócio, né, onde o Cabral troca um, um espelho com o um índio que não sei o que o Índio ofereceu em troca, se é, algum, algum, algum tipo, alguma informação de onde eles poderiam conseguir ouro, certo? E, e ali se abre uma jornada, né, onde o, o Cabral é, alcança algum, algum objetivo que ele tinha ali e retorna para Portugal né, com, como, é, como herói, é, descobridor de um novo mundo. E, e também é e, e um, e um herói mercante certo assim porque as especiarias os temperos né que os índios trocam que eles trocam com os índios né é, eram as as, as, as é, bom o objetivo de fazer essas grandes navegações certo aí você pode brincar de matemática né e falar bom quanto era o quantos quantos espelhos, quantas quilos de pimenta o, espelho, o Cabral conseguiu trocar por cada espelho, né, e aí você pode começar aqui uma, uma, uma mecânica, né, de, de quantos, é, é, de, de quanto, enfim, brincar com matemática para falar da, da pimenta, você pode... É, brincar com, de matemática falando da, de todo esse comércio, né, criando narrativas, situações e situações de escolhas onde o aluno, que é o Cabral ou que é o índio vão ter essas é, decisões e, e essa mecânica de pontuação aqui né, então é, em algum momento os alunos podem entrar em conflito né, eles podem, os índios podem expulsar os portugueses os índios podem virar amigos dos portugueses, a gente pode criar uma outra história para né, o descobrimento, a colonização do Brasil, é, e tudo a partir aí de, uma, de uma, um, né, uma mecânica que você vai criando com, é, com a, o preenchimento desse quebra-cabeça, né, desse tabuleiro, né, e sempre pensando aqui nas relações de causa e efeito né, que, que você está criando com com os jogadores. Então é, na próxima aula eu vou detalhar aqui um pouco mais é, de como vai funcionar a gestão das tarefas é, em torno dessa dessa estrutura narrativa, ok?